Boa noite, irmãos. Podemos sentar, fiquem à vontade. Pô, uma coisa que nos anima é que nós estamos em família, né? Então a gente não precisa, apesar às vezes, ter a parede da timidez, né? Mas a gente está entre os irmãos, os varões da igreja aqui reunidos e com o propósito de edificação, né? seu tem o um propósito para nossas vidas de sermos seus discípulos, né? Para que nós venhamos ser canal de bênçãos na vida das outras pessoas, por isso o Senhor quer nos usar de modo que a gente venha aprender a sua palavra a fim de poder ministrar para as outras pessoas que também passam por essas dificuldades que nós temos visto nesse livro, que são as paredes emocionais que vai formando o nosso caráter muitas vezes essas barreiras, as Experiências que a gente vai tendo no nosso dia a dia Das nossas vidas Muitas vezes podem nos causar traumas e frustrações E bloqueios Como também nós temos experiências de alegria De conquistas e de vitórias né Então, é, esse tema que sigo em direção ao futuro É justamente para que a gente venha nos despojar das coisas que para trás ficaram conseguir liberar perdão ou liberar esses traumas que a gente já passou, para que a gente possa seguir em direção para frente, né? Não ficar preso naqueles grilhões nessas paredes, como aqui já foi ministrado nos, nas ministrações anteriores. Essas paredes muitas vezes justamente são bloqueios que impedem de a gente avançar, como logo no início do livro foi lido que aquele passarinho que entrou numa janela e ficou batendo com a cara, acho que foi uma, a administração aqui do nosso irmão Paulo, né? E uh, fica batendo naquela, naquele vidro, ele enxerga o outro lado, mas não consegue transpor aquilo. Sabe que a, a, a liberdade dele está atrás daquele vidro, mas por causa dessa barreira, ele não consegue avançar. E aí fica batendo contra aquilo, batendo contra aquilo, e não consegue progredir. E o Senhor quer que. Para que a gente possa pregar a palavra dele, a gente tem que aprender a tratar isso dentro da gente. Para que a gente possa tratar também, muitas vezes, o sentimento que existe nas outras pessoas. Porque hoje, no mundo, o que a gente mais percebe é a carência de Deus, a carência de Jesus Cristo. Todo mundo está preso, às vezes, em vícios, em depressões, em paredes que bloqueiam o enxergar que existe uma nova saída, que existe uma saída, né, que é Jesus Cristo, que pode suprir as necessidades que nós precisamos e continuar avançando. Então, como esse tema é muito interessante, é, e a gente percebe que tem uma base bíblica em todo esse ensinamento que a gente leu nesse livro, né? tudo tem uma direção, e eu também busquei na palavra, para compartilhar com os irmãos, Algumas coisas que a gente pode é, é, é, ver que está completamente de acordo com a vontade de Deus, o que está escrito aqui. Então, aqui fala de traumas que as pessoas já passaram e que não conseguem se libertar. Mostra também que a gente precisa fazer, aqui de, fala em upgrade, que né, já é uma linguagem mais, mais evoluída, é, ou seja, a gente tem que dar um up, tem que passar essa fronteira, tem que transpor a barreira, tem que abrir a cabeça, tem que abrir a mente. É uma batalha que nós temos nas nossas mentes, é um campo de batalha muito frutífero. a gente Eu não sei como a gente consegue pensar em tanta coisa dentro das nossas cabeças. né é um A gente pensa, de, a gente tem preconceitos, a gente tem julgamentos, a gente tem opiniões, a gente tem várias achismos dentro da nossa cabeça Que muitas vezes não é o que o senhor quer né? O senhor quer que a gente viva o dia de hoje Não nos preocupemos com o amanhã E que a gente use o passado apenas para aprendizado E não para nos, nos, nos prisionar O passado apenas como ensinamento né? Então, fala sobre o amor Que realmente é através do amor que a gente consegue liberar o perdão É através do amor que a gente consegue libertar as amarras que a gente tem, às vezes, de ira contra uma pessoa, né? contra a, a, a, a, é, as, as, os ressentimentos que a gente tem, é através do amor que a gente consegue libertar disso. E, muitas vezes, a gente cria esses ressentimentos com as pessoas que estão próximas da gente, com as pessoas muito chegadas. Dificilmente você vai ver uma pessoa ressentida ou magoada com uma pessoa que mora do outro lado do mundo, que tu mal e mal conhece, ou que é um vizinho distante teu, uma pessoa... Não, são as pessoas com quem a gente se relaciona. A gente é uma pessoa que nos prejudicou, uma pessoa que uh, deixou uma dívida, uma pessoa que uh, causou algum dano na tua vida. E são essas pessoas, às vezes, pró... muitas vezes sempre próximas da gente, que a gente te mais tem essas experiências de, de ressentimento e falta de perdão. Então, nesse sentido, fala também, é, nesse processo de evolução, para resolver esses problemas mentais, assim que a gente coloca na nossa cabeça e se torna uma fortaleza, é, é necessário ter, ter um, um processo. E esse processo consiste em fazer uma análise, do que é que está nos afligindo, o que está nos, nos magoando, o que está nos preocupando. É confessar diante de Deus, isso, a oração é muito importante nesse propósito de uh, lavagem espiritual, né, de mental e espiritual, o Senhor quer renovar a nossa mente, para isso nós precisamos confessar para Ele os nossos pecados, e confessar aquilo também que nos foi causado, aqueles danos que nos causaram. É preciso também nós nos concentrar no hoje, no agora. O que importa da nossa vida é o presente. Por isso já é presente. né? Esse é um presente que nós temos. né? Nós estamos aqui reunidos, neste momento é onde nós podemos estar. Né? A gente não sabe do que vai acontecer nem daqui a um minuto para frente. Então o senhor pede e nos orienta a de vivermos a nossa vida com alegria, com amor, sabendo que o futuro a Deus pertence. A gente já sabe, ouve muito essa palavra Porque a gente não pode prometer nada Que amanhã eu vou lá, eu vou lá, não diz, Se Deus permitir, eu vou lá ou aqui né? Tem na palavra dele isso aí também Então tudo é permissão de Deus As tribulações são permissões de Deus Os acontecimentos da nossa vida Acontecem para nos edificar Então, eu queria aproveitar Que a gente está falando sobre essas sobre essas etapas né, de, de, para a gente vencer essas barreiras e seguir para o futuro e abrirmos ali no livro de Hebreus, de Hebreus no capítulo 5 E é uma palavra que mexe muito comigo, já já tinha meditado nela, mas, se vocês perceberem, essa aqui faz total sentido com o que nós vivemos e o que a gente vai viver, vai passar, para atingir os os estágios de upgrade e onde o senhor quer nos levar. Né? Que é em, em Hebreus 5, versículo 8. Eu vou ler para os irmãos. Embora sendo filho... Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu Se o nosso Deus, Jesus Cristo Teve que sofrer para aprender a obediência Nós também vamos passar por esse processo né? Só que ele não, não julgou essas coisas Ele não julgou o que Deus estava fazendo com ele Ele aceitou o propósito Sabia que ia precisar padecer na cruz E sabia que precisava sofrer por isso e ele, mesmo sendo filho O senhor não, impedi não, não impediu que ele passasse Pelo sofrimento Então nós também vamos passar por sofrimentos na nossa vida né? Uns mais, outros menos Mas o senhor disse que ele não não, não, nos, não nos prova mais do que a capacidade que nós temos de suportar né? E ele diz que o, que o jugo dele é suave E o seu fardo dele é leve Então, se, quando a gente aprende a confiar no Senhor, a gente começa a entender que a nossa vida não é para a gente carregar o nosso próprio fardo, é para nós largarmos nos, nos pés de Cristo. Então, isso precisa de meditação, precisa de oração, e precisa realmente confiar. E para nós confiar, o Senhor mostra lá em Provérbios 3, Provérbios é um livro que é maravilhoso, né? porque... É, tem muito ensinamento nesse livro eu costumo ler aqui uma vez uma irmã me, me falou aqui são 31 provérbios né um para cada dia do mês né? então se às vezes tu não tá não sentiu uma inspiração de abrir uma outra palavra abre o provérbios do dia né e lê ele porque certamente ele vai te engrandecer vai te trazer uma sabedoria é, muito proveitosa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 Ele pede para que a gente confia no Senhor de todo o nosso coração. Ou seja, não confia naquilo que tu pensa, naquilo que tu acha. Quando ele diz ali, não te estribes no teu próprio entendimento, não te estribes, a gente sabe que um estribo né, é onde a gente apoia. Geralmente, aqui, os carros mais altos têm um estribo né, para entrar, Tu te apoia ali e entra. Né? Então, o um estribo justamente é um apoio. E muitas vezes, a gente fica na nossa cabeça nos apoiando naquilo que a gente acha, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente está acostumado a pensar. Né? E o senhor já disse que não é para que nós venhamos nos estribar no nosso próprio entendimento. Nós temos que duvidar até do nosso pensamento, né, irmãos? A gente não pode confiar, a gente acha, às vezes, muitas vezes, que tem convicção daquilo e quando vê, está enganado. Né? Isso é muito comum acontecer. É, às vezes tu tem, às vezes tu pensa não, é, às vezes até quando a gente esquece alguma coisa a gente tem convicção que a gente pegou o celular, ou pegou uma chave, ou pegou a mochila, vai até o lugar quando vai ver ah, não está aqui, né, achei achou que tivesse pego, né, ou achou que estava certo, enfim, então a gente muitas vezes é, parece que enganado pelo nosso próprio pensamento, né? muitas vezes até isso nos engana os nossos pensamentos, né então, confiar no Senhor é uma maneira de a gente transpor essa barreira, né? é uma maneira de nós seguirmos em frente, é uma maneira de a gente dizer que a gente não quer mais viver daquele jeito, confiando no nosso pensamento, a gente quer confiar no Senhor, então entregar o teu caminho no Senhor. Ele diz é, no, no Salmo, né? entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, creio que não existe promessas melhor do que essas que nós lemos na Bíblia para nos dar a direção, né? Para nos nos dar o caminho. E Filipenses 3 Vamos correndo aí um pouquinho, né, da Bíblia. Que o propósito é esse aí de que a gente venha aprender essas coisas. Filipenses 3 No versículo 12, eu vou ler O que, que o senhor fala ali da soberana vocação né? O senhor diz assim Não que eu já tenha Não que eu o tenha já recebido Ou tenha já obtido a perfeição Mas prossigo para conquistar aquilo Para o que também foi conquistado por, Jesus, por Cristo Jesus Irmãos Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado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 todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Uma palavra de muita de muita coragem essa, né? Porque não importa o que tu já recebeu de Cristo, não importa também o que tu já passou. O Senhor nos aqui Paulo né, diz que ele prossegue para o alvo, ele não fica parado. Ele embora ele tenha passado por aflições, embora ele tenha passado por dificuldade Paulo foi muito provado nisso, né? foi preso, sofreu açoites, naufrágios, enfim, tudo que ele passou, e ele continuou pregando o evangelho. Ele não desistiu do alvo que ele tinha, que era a salvação em Cristo Jesus. Isso ministra muito para a gente. Né? É, como a gente não pode nos acomodar, né? como a gente não pode achar que nós já estamos... Uh, cheios do Espírito Santo A gente tem que sempre buscar A direção de Deus Sempre seguir para o alvo Sempre ter coragem De enfrentar as batalhas que a gente passa na vida O senhor diz não tem mais né? Eis que estarei contigo todos os dias Até a consumação do século É essa coragem, é essa intrepidez que a gente tem que ter E muitas vezes A gente tem medo de enfrentar algumas coisas Eu confesso que muitas vezes Eu já passei por isso mas vai com medo mesmo. Né? O que que vai fazer? né? Vai ter que enfrentar. Então, durante as nossas vidas, eu trabalho desde cedo, e sempre tive dentro de mim uma responsabilidade de tentar fazer as coisas de acordo com como tinha que ser feito. né? Dentro do meu coração, pelo menos, sempre me cobrava em fazer as coisas de acordo. né? Mesmo, mesmo sem conhecer Deus, eu nunca quis... Uh, prejudicar ninguém naturalmente, né? Sempre me cobrei disso, mas uh, a gente muitas vezes é às vezes enganado ou passado para trás ou age de uma maneira que nós nos desagrada, né? E se a gente ficar retido naquilo que nós uh, uh, uh, fomos prejudicado tu não consegue ver para frente, tu fica atrelado aquilo e tu não consegue olhar as oportunidades que Deus está te dando para que tu avance na vida, para que tu prospere, para que tu uh, busque sair daquela situação, né? E a gente sabe que o mundo, o Senhor diz na palavra dele, né, que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, aquilo também se fará. Ou seja é impossível tu colher algo diferente daquilo que tu plantou, né? Tu pode ter, o senhor, isso não impede que tu vai ter provação, isso não impede que tu vai passar por tribulação, mas se tu plantar uma semente, ela vai dar o fruto num tempo determinado, né? Assim como a gente sabe que tem fruto que dá de ano em ano, de meio meio ano em meio ano, de meses em meses, cada fruto dá no seu tempo devido. Né? E os frutos da nossa atitude Daquilo que a gente planta na nossa vida Também vai chegar o dia que nós vamos ter que colher né? Seja ele os frutos bons Seja ele os frutos maus né? E aí é muito interessante que nessa mesma página Quando eu estava meditando Olha o que, que diz ali em Filipenses 4 Daí agora 8 né? E é isso Essa é uma palavra que sempre eu não sei, eu tenho, eu tenho, eu sou, eu não sei o que, se é, é uma característica da minha, mas muitas vezes eu internalizo algumas coisas e eu tenho, às vezes, dificuldade de, de, de, de falar o que eu penso, às vezes, para alguém, né? e fico colocando aquilo, fico pensando, e aí o senhor sempre me traz esse, esse, esse, essa palavra que está em, em Filipenses 4, 8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 e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. É uma sabedoria, né? é? um ensinamento que nós devemos colher, isso todas as horas do nosso dia, irmãos. Que o Senhor nos mostra que na nossa mente, no nosso é onde é o nosso campo de batalha, Ele fala que é isso que nós devemos pensar. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está fora disso? Ora para o senhor tirar. Né? Às vezes é difícil, eu concordo com os irmãos que às vezes tem coisa que na nossa intimidade nos bloqueia, nos elevarmos o espírito a essas coisas... Né? Às vezes nós somos surpreendidos à noite Com pensamentos que nos despertam do sono né? são algumas, Alguma angústia, alguma aflição Mas o Senhor nos dá este conselho também que De pensar naquilo que é da vontade dele Tudo que é perfeito, tudo que é amável Tudo que é de boa fama né É linda essa passagem E nós temos que praticá-la né? Quando a gente... Não está num dia bom, que as coisas não estão funcionando para ti, está com uma dificuldade, bota esse pensamento para que Deus também opere. E daí tu vai, que ele, tu vai vendo que começa a bloquear esses pensamentos ruins e começa a vir coisas agradáveis, começa a vir coisas boas. Né? Importante na nossa vida, muitas vezes todos nós que trabalhamos aí, que temos que.. É, Cumprir uma tarefa secular, né, trazer o sustento para casa e no dia a dia se envolver com essas coisas aí, que, que, que é do dia a dia é, desgastante do trabalho, é saber ter um momento aquele de tu virar a chave, né, de tu desligar essas coisas. Quando tu está na intimidade da tua casa, quando tu está é, é, num ambiente de igreja que nós estamos aqui hoje, né, no espírito de se desligar das coisas que ficaram e viermos para o Espírito e aqui ficamos nessa presença, onde a gente pode é, é, é, se desligar das coisas do mundo e falar das coisas concernentes ao Espírito de Deus. Né? É, nós podemos também, nesse, nesse, nessa nossa, nesse nosso encontro, também falarmos juntos de coisas que todos os irmãos também já experienciaram. Porque aqui eu tenho certeza né, que todos nós já passamos também por problemas e aflições, que se a gente não conseguir nos libertar disso, e continuarmos doente acumulando esse, esses lixos espirituais dentro da gente, dificilmente a gente vai conseguir tratar outras pessoas. Né? Nós temos que realmente conseguir remover essas fortalezas remover essas essas aflições, essas angústias, esses traumas que tem dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para que a gente possa seguir para o futuro, que a gente possa ser usado pelo Espírito de Deus e ser instrumento na mão de Deus. Né? Dificilmente uma pessoa consegue tratar uma outra pessoa ou levar a palavra de Deus genuína se ela só está presa nas, nas murmurações da vida dela, né? nas reclamações do dia a dia. Né? Como a gente vai... Como as pessoas vão enxergar Cristo se nós não estamos refletindo Cristo? Nós estamos refletindo aquilo que está dentro da nossa mente, que está nos perturbando, que está nos causando angústia, que está nos causando aflição. Quando a gente aprende a confiar no Senhor, nós temos que saber entregar, nós temos que ter fé por isso. Temos que acreditar e crer que o Senhor, que é o dono da obra, ele tem um propósito para a vida de cada um de nós, ele vai nos dirigir. Né? Se, isso, se nós não cremos nisso, nós estamos perdendo tempo. Né? Mas se a gente acredita que Deus nos trouxe até aqui, que Deus está nos, nos, nos, nos construindo, que Deus está formando um caráter em nós, que é diferente do caráter que nós tínhamos no mundo, nós estamos... é, é, é inútil a nossa fé. Né? A gente busca Deus pela fé que nós temos em Cristo Jesus, justamente para deixar das coisas que ficaram para trás e ter uma nova vida. O Senhor é um Deus de novidade, de renovo Quando a gente nos batiza, somos batizados As coisas do passado ficaram para trás Nós vamos para frente Embora a gente vai passar por provas A gente vai pecar, a gente vai ter quedas Mas nós sabemos que o Senhor é misericordioso Que Ele vai nos perdoar E que nós vamos ter uma nova oportunidade de nos arrepender E prosseguir né? E a gente não, ele diz para nós não ficarmos uh, Contristados Quando por eles nós somos açoitados né? Jesus muitas vezes Deus muitas vezes nos açoita Porque ele quer disciplina Ele quer que a gente aprenda a obediência A gente quer que aprenda aprenda o caminho que nós devemos seguir né? E muitas vezes ele precisa usar a vara né? Isso às vezes é duro para gente Mas é através dessa admoestação Através dessa correção que o senhor faz E até dele permitir que a gente Passe por isso, que a gente peque, para que a gente vê que precisa se arrepender e que a gente não está em pé, né? para que a gente aprenda uh, a confiar nele e aprenda também a ter um caráter de Cristo. Né? E aí ele fala em Efésios. Vamos abrir ali em Efésios 4, 17. É... Olha só. O senhor fala assim, 4,17: Isto, portanto, digo, e no senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado, insens... tendo tornado insensíveis, se entregaram de soluções para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes destruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Aqui é outra instrução que o Senhor nos dá, que quanto ao trato do passado, as coisas que ficaram para trás, nós não posso nós não podemos mais andar na vaidade do nosso próprio pensamento, que é aquilo que nós vimos antes, não confiar nos nossos próprios pensamentos, e sim que a gente possa, a partir do momento que a gente tem o entendimento da palavra e começa a ver que a nossa vida, da maneira que a gente pensa, da maneira que a gente tem muitas vezes uh, o julgamento das coisas, não é o correto. O correto é, a partir do momento que tu começa a te instruir na verdade, né, no sentido de que tu vai se despojando do velho homem, que se corrompe né, dos teus pensamentos e das, das, tuas, das tua, dos teus achismos, dos teus enganos, e começa, e através da renovação no espírito, ele começa a te dar um entendimento, e tu te revista do novo, novo homem, segundo Deus, com justiça retidão para da verdade. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra dele, tudo que tiver, se o nosso pensamento não tiver de acordo com essa verdade, nós estamos no engano, nós estamos no velho homem, nós não estamos levando em consideração os ensinos que o Senhor está nos dando. Né? Então, a, a, a, a, além da vontade de Deus Que é o propósito de salvação para nós É nos orientar também O caminho que a gente deve seguir É como ele quer que a gente anda Enquanto somos peregrinos aqui na terra né? O senhor quer Que a gente tenha uma vida de retidão Segundo a sua verdade Segundo a sua palavra Não segundo os conceitos do mundo né? Não segundo os conceitos de, de, de, de, de, de Nem de doutrina né, nem, nem de religião, mas segundo a verdade da palavra dele. Né. Então, isso é a orientação que o Senhor nos dá, para que a gente consiga seguir para o futuro, em direção ao futuro, nos despojando daquilo que ficou para trás, é, não levar mais em consideração esses sofrimentos que nós passamos, essas aflições que a gente vive, mas que a gente possa realmente buscar o novo. É aquilo que o senhor nos mostra Renovação da mente Edificação do homem interior né? é, Então E ali em Romanos 12 Em Romanos 12, 2 Essa palavra é muito conhecida né, de toda a igreja mas o senhor sempre me mostra ela, né? porque renovar a mente é uma coisa que nós precisamos fazer diariamente. Diz ali em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, essas coisas que a gente vê, que a gente está acostumado no nosso dia a dia. nessas né? coisas que a gente tem achado, tem percebido, tem tado no nosso nosso ambiente, na nossa mente. A gente não pode se conformar com isso, né? Nós temos que nos buscar a renovação da mente. E quem traz o renovo é a palavra de Deus. eu A gente sabe, por experiência, todos nós já devemos ter, que... Muitas vezes quando tu chega numa pessoa que que te ofendeu e que tu não chega com agressão, tu chega com espírito de conciliação, tu acaba desarmando aquela pessoa, né? Uma pessoa às vezes que tu vê que ela ela mesmo se afastou de ti, porque ela te causou um dano e para não ter que te enfrentar, ela te evita, né? E quando surge a vont uma, pela vontade de Deus, as muitas vezes ou dá uma uma oportunidade de tu chegar perto daquela pessoa, e tu não tratar ela com espírito de revanche com espírito de, de, de, de, de, de vingatismo né e querer ir lá e, e conciliar querer conciliar tu vê que como as pessoas demonstram que aquilo ali também causou para ela um grande sofrimento né muitas vezes elas que se abrem mais do que tu né? tu só chega com um espírito de mansidão chega com o um propósito de conciliar tu vê que aqui ela mesmo quando ela percebe que você não veio ali, não com aquele intuito de agredir, mas com o intuito de reconciliar, o senhor faz uma operação nesse, nesses atos, assim, tremenda, porque você vê que isso também causou um dano a ela. Né? Ficou, muitas vezes, aquilo criando um sentimento dentro daquela pessoa que vai contaminando, vai nos contaminando, vai trazendo frustração, vai trazendo muito ressentimento. Enfim, irmãos, eu creio que o senhor, nessas ministrações, fala conosco, porque todos nós passamos por isso já. Eu tenho, na minha vida, passado por momentos assim, né? eu recentemente uh, uh, uh, passo por coisas assim que, que... Não é agressão física, não é agressão... Uh, uh, uh, moral, mas muitas vezes causam um prejuízo, às vezes financeiro, sabe algum algum alguma negociação que o cara fez com o intuito de te aplicar um golpe, de te causar dano mesmo, e tu não está percebendo, tu às vezes numa não sendo muito negligente, muito muito é, é, prudente, tu negligencia e acaba entrando numa conversa, né? e acaba sendo enganado. É, isso, essas coisas acontecem no mundo. Né? as pessoas querem muitas vezes te enganar, né? vem com um propósito assim, e se a gente leva isso para o nosso interior e ficar pensando no prejuízo que essa pessoa nos causou, isso isso tira o brilho nosso, sabe? A gente deixa de pensar nas coisas que o Senhor tem preparado para gente, a gente começa a perder o nosso tempo preso naquilo lá, né? Ah, que prejuízo que o cara me causou, quanto é que eu perdi? quanto é que foi que, que foi eu fui lesado, né? e e até muitas vezes, com razão, a gente toma um, um dolo, né? um dano, mas é, é, a gente tem esse sentimento de que a gente não gostaria de ter sido prejudicado, a gente acha que nós não poderíamos ter passado por isso, mas foi permissão de Deus, Ele permitiu que tu passasse, né? até por um vacilo teu, tu passou por isso, E agora? vai ficar te ressentindo, vai ficar te remoendo, não é essa a vontade dele. Então, no livro diz, dá uma, algumas instruções de como a gente pode buscar sair dessa situação, né? como a gente estava vendo ali, depois de concentrar-se no agora, diz aqui para a gente optar pelo perdão, né? opta pelo perdão, não pela mágoa, não pela frustração, não pelo ressentimento Não pelo a raiz de amargura que brota no nosso coração né? Ele não quer que nenhuma raiz de amargura brote E venha causar contaminação né? Porque a gente acaba contaminando os outros A gente às vezes não percebe Mas quando você vê, você se torna murmurador Você não te torna mais uma boa companhia dentro da tua casa Você tu não te torna uma boa companhia dentro do trabalho tu começa a ficar ressentindo E as pessoas começam até a se afastar da gente que tu chega perto de ti só fala em problema. Né, que ele fez isso, aquilo fez aquilo. Aqui diz também que a escolha é largar o comando. Por isso, estava por isso, ali onde é que a gente leu em provérbios, né, que confia no Senhor. É largar o comando. Né. Ah, eu aprendi, então, que a partir de agora eu devo confiar no Senhor. E aí tem coisas que tem que largar na mão do Senhor. Não, isso aqui o Senhor trata, me ajuda a tratar isso. Né. E eu estou tendo experiência agora de coisas que... De ressentimentos que eu tive Alguns anos atrás E o Senhor está me tratando agora E eu estou tendo uma experiência fantástica Meu irmão, sabe? Porque eu passei por momentos da minha vida De que eu estava me isolando me isolando cada vez mais Dentro dessas minhas amarguras e frustrações Isso estava me causando um dano né? E eu, precisei, eu orei e pedi muita coragem Venho pedindo muita coragem para Deus Porque tu precisa tomar essa posição de coragem Precisa enfrentar Precisa tomar decisão de coragem e o reino de Deus é tomado por esforço, né? E quem não se esforça não se apodera dele. E quem também é covarde não rendará o reino. Então vamos lá, seja com com medo, com vergonha, seja o que for, vamos encarar, vamos encarar, vamos de frente, vamos para o futuro, que é isso que o Senhor quer de nós, pessoas e, e homens e mulheres que têm intrepidez, que tenham a ousadia de falar dele em, em diversos ambientes. Que tem a ousadia de ser uh, instrumentos na mão de Deus, de sermos uh, representantes de Cristo, como foi falado na igreja, o próprio pastor Sabino que teve aí, falou que nós devemos ser Cristo onde nós vamos, né? representar Cristo. E aí, finalizando já, eu quero compartilhar com os irmãos aqui em, em, em 2 Coríntios, que é de novo lá, irmão Lisandro. O Ministério da Reconciliação. <risos> eu compartilhei, nós compartilhamos juntos já, e o irmão, visando sobre essa palavra. Que o Senhor, olha o que o Senhor quer que nós sejamos como um instrumento na mão dele. né? Em 2 Coríntios 5, é uma palavra tremenda que a gente tem que tomar posse. E aqui o Senhor realmente nos mostra que nós somos.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 o ministério da reconciliação. Para nós nos reconciliarmos com Deus, Deus mandou Jesus pagar o preço da cruz. Mas quem nos reconciliou com Deus não foi nós, foi Jesus Cristo. Então, Deus através de Cristo reconciliou nós com ele mesmo, né, através de Cristo. E nos confiou a palavra da da, da reconciliação. E mais, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Embaixador, né? embaixador é o mais alto nível do funcionalismo público. né? A pessoa aquela que é embaixadora, ela sai da sua nação, vai para uma nação estranha, e lá ela representa o país de origem dela. E lá ela toma posição como chefe de Estado, e ela tem autoridade para tomar as decisões de acordo com o com o seu, seu seu país. E Deus nos fez embaixador dele. Nós somos embaixadores do reino de Deus na Terra, né? E nós, muitos de nós, eu se eu perguntar para todos nós aqui, quem gostaria de ser embaixador do Brasil em algum lugar, de preferência um país bom, né? É, todo mundo nós gostaríamos certamente de ser embaixador, ter esse status, né? ter esse essa essa esse cargo, né? E aí o senhor nos convida para ser embaixador do reino dele, que é muito superior a isso tudo. Não é um, um, uma nação terrena. Nós somos peregrinos, né? Nós não somos desse mundo. Nós falamos, né? Nós somos nós somos de Cristo. Vamos passar por como peregrinos sobre a terra e nós vamos voltar para nossa para nosso nação de, de, de origem né? Então Somos aqui na terra representantes de Cristo Embaixadores dele né? Para pregar o ministério da reconciliação Para pregarmos Jesus Cristo Como o reconciliador Aquele que pagou O preço dos nossos pecados E nos fez sermos Instrumentos dele Representantes dele na terra